Viva! Boa tarde. Um, Deixem-me começar por confessar que, quando a organização me convidou para vir fazer uma conferência sobre o medo, eu imaginei uma sala esconsa com 60 pessoas. Afinal, é um pavilhão, é okay, com um terceiro anel e tudo, e... e o Presidente da República na primeira fila. O que significa que eu me devia ter esforçado mais. Uh, e, portanto, muito apropriadamente, estou com medo. E vocês também deviam estar, porque enfim deve, deve haver algum sofrimento envolvido no facto de terem dado à espera e a mudar de sítio e tal, e agora é para isto. Na minha cabeça, a maneira como eu imaginei este momento, era que as 60 pessoas que tinham ido à tal sala esconsa no fim, diziam, olha, está bem observado, bom, vamos para casa.